Bom, é, o ensinamento que eu quero passar, né, para quem está vendo o vídeo, eu estou aqui no Jibóia Sagrada, é um centro espiritualista, é, tem uma... são duas coisas, uma delas é uma, uma coisa chamada ressonância Schumann, que é uma ressonância... Que assim, o, o centro da Terra, né, o Sol central, o, o, como é que é o núcleo da Terra, ele, ele funciona igual um coração, né, ele faz um batimento cardíaco. Né, e esse batimento, ele é como se fosse a pedrinha que você joga na água e ela gera várias ondas, né, e essa onda vai. Né, isso é uma ressonância. Então, essa essa ressonância ela tem o, dentro da física ela é medida por hertz né porque é o, é o ciclo da onda que você tem é, uma onda em um segundo que é um hertz duas ondas em um segundo dois hertz e o batimento cardíaco do do, do planeta ele funciona é, ele fica mais ou menos em 7,6 hertz então esse é o esse é o, o tempo do batimento cardíaco do planeta e ah, faz acho que um mês ou dois, não sei, que essa frequência, né, a frequência Schumann, ela aumentou de 7,6 para 110 Hz. Então, foi um pico muito alto né, dessa frequência, que está ligado a outras coisas, umas coisas ligadas ao sol também, e... Essa frequência batendo ali, ela está causando, causando um despertar consciencial da dos, de todos os seres, e não só da, da, dos seres humanos, mas dos animais, das pedras, das plantas, de tudo, todos os seres vivos da, da Terra, inclusive da própria Terra. Um despertar consciencial muito acelerado. E, só que esse despertar consciencial acelerado, para quem está equilibrado, ele vai... É, ele vai conseguir a pessoa vai conseguir tipo perceber várias energias mas ela vai com, sabe penando muito vai conseguir manter seu centro mas assim quem não tem caminhada espiritual começa a ficar louco ao ponto de acontecer as coisas que estão acontecendo assim é um, um pico de, de, de ódio e, e, e raiva muito intenso porque ao mesmo tempo que essa que esse despertar ele mexe com as pessoas que estão aqui encarnadas, ele abre um portal, ele, ele chacoalha um umbral, né? E aí quando chacoalha, o despertar começa lá, as almas começam a subir para cá, né? Digamos, ou descer, né? Vai saber, vem por, por tudo quanto é lado, né? E aí a obsessão começa a ficar muito intensa e, ela, e, e as pessoas começam a cometer, às vezes, crimes, né? crime dentro de casa e, e vem ataque de tudo quanto é lado, né? E essa, e, e essa frequência agora ela deu uma baixada para 87, ou seja, está muito alta ainda. E isso vai, vai, vai ficar, vai manter isso. Então vai aumentar o número de pessoas que vão ter que tomar remédio é, tarja preta, tarja vermelha, né? para controlar o para controlar o, a, a, psique, a a parte psíquica das pessoas né que vai é, porque vai ter um monte de louco por aí mesmo e a gente está vendo isso né a gente está vendo essas manifestações né como a Bia comentou as, as questões da em relação às brigas políticas né independente de lado e de que a pessoa apoia um ou apoia outro, não importa, a energia é a mesma, assim, a energia do embate, da, da, da, da, do enfrentamento, da, de resolver na força. Né? E muita coisa vai ser resolvida no sangue, né? O que vai gerar karmas absurdos para as pessoas, né? Envolvidas nisso. E uma outra, é, complementando esse ensinamento. É, me veio para falar também a questão de uma... É, existe uma energia que ela tá chegando no planeta é, ela tá descendo, subindo da esquerda, da direita, do centro de dentro, tá vindo de tudo que é lado e é uma energia chamada Morontial Cristo Mahatma que Morontial é, é o nosso, é quase que nosso eu sou, assim, além do eu sou eu acho é Cristo, todo mundo sabe, Mahatma tem a ver com Mahatma Gandhi, que não, não é ele, mas é a energia Mahatma chegando. E assim, para você se conectar com essa energia Mahatma, é Cristo, Mahatma e Morontial, você precisa estar tá na vibração, é, estar na vibração dessa energia quer dizer uma reforma íntima muito forte e você conseguir... É como se fosse uma rádio, que você conecta e você tem que se manter naquela frequência. E, só que se você está vibrando nas manifestações de ódio, de raiva e de um monte de coisa que, você, que a gente está presenciando aí pelo Facebook por outras mídias sociais aí, você não consegue conectar nessa frequência. Então, mesmo que você é, plantou um monte de discórdia a semana inteira, aí você... Vamos supor, consagra uma medicina, é, você entra no seu desdobramento e você, aí você fala, nossa, eu estou sentindo a energia, Mahatma tal, sei lá o que Pode ser, olha, eu duvido muito, pode ser um belo de um holograma, sabe? Pode ser um belo de um obsessor tentando persuadir você. Por quê? Porque você já está numa carga densa. Então, você chega na Ayahuasca, você vai ainda estar tá vibrando nessa carga densa. Essa carga densa vai estar tá se manifestando na sua frente, e às vezes, na ilusão de que você está vendo Deus e está vendo um monte de coisa, na verdade você está vendo um holograma, você está vendo uma grande uma mentira para continuar, para esses seres continuarem te implantando tal, né? E aí, como é que a gente sente se isso é verdadeiro ou não? É através do coração. Porque essa energia, Cristo Morontial, Cristo Mahatma, ela, ela acontece com o despertar da nossa chamatrina, que é um cristal que tem dentro do nosso coração, é, é um, e esse, esse cristal, ele, ele começa a, a se abrir, né? E, e chega a ser um cristal físico mesmo, assim. Então, é, então por isso que existe a importância da gente estar é, tá policiando as coisas que a gente recebe... É, Sim, é importante às vezes ver as coisas que estão se manifestando como um modo de estudo. E uma dica, assim, é sempre que... Ah, vou ler um texto aqui, vou ler ali, vou, vou ler umas coisas aí, até as coisas da política, ler postagens das pessoas. É você estar tá ancorado é, com seus guardiões, sabe? Chama lá seu Exu, sua pomba gira tal, fala, ó, me acompanha aqui, que eu vou ler umas coisas aqui que pode ser meio pesada, para eu saber diferenciar se isso sabe o que, que é isso, se isso é manipulação, se isso é holograma, se isso é, é controle é controle da mídia, sabe? Também para eu entender quais são as energias. E para você, para ele criar uma camada. O guardião criar uma, uma, uma camada protetora, para você não ficar. É, pegando isso para você e você achar que isso é seu depois, né? E, e aí beleza, você faz o seu estudo e tal, e segue em frente, mas você não alimenta aquilo. Porque também, às vezes a gente começa a ler as postagens e a gente de repente a gente vai ver, a gente tá alimentando, tá falando, de repente você tá... E aí eu, eu tô presenciando umas coisas absurdas, assim, irmãos de caminhada aí dentro das medicinas e se, xing, se xingando mesmo, assim, se xingando abertamente, com palavrão, assim, é, eu falei, cara, que isso, cara, até outro dia eu tava lá um soprando um rapé no outro, agora tá um querendo matar o outro, que, que história é essa, assim, então, tipo, anos e anos de medicina, já foi tudo saco, foi tudo pro lixo o negócio, assim, então, é, é assim, pra subir, é, é penoso, é muito esforço. Agora, para descer, mano, nossa, para descer, assim, é um estalo de dedo, sacou? E aí, quando você desce, você parece você perde tudo que você conquistou na subida. Então, e aí, voltando ao Cristo Mahatma, né, então é uma vibração. Então, você mantém seu, seu, sua reforma íntima, né, vibrando no caminho do meio, né, que Buda ensina isso, o caminho do meio, né, é nem só trevas, nem só luz, é o caminho do meio, e aí, vibrando nisso, você consegue receber essa energia e receber o ensinamento da sabedoria disso. Né? É isso. Gratidão. É verdade. É verdade. É verdade.